Opa, tudo bom? Miguel Alves aqui seja bem-vindo ao treinamento de WhatsApp Marketing. Nesse treinamento eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para você potencializar e escalar suas vendas através do WhatsApp, ok? Muita gente tem um WhatsApp e não sabe ainda né, que isso é tão poderoso para divulgação tá, Estrategicamente do teu projeto, do teu negócio, do teu serviço, seja qual for o seu modelo de negócio. Então se você está aqui, é de fato porque você realmente quer vender, né, quer ter mais clientes de forma estratégica e profissional. E nesse treinamento eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para você poder alavancar o seu negócio, beleza? E galera, é o seguinte, preparei para você também, tá, um, um grupo, né, seleto e secreto no Telegram. Eu vou deixar o link aqui abaixo, tá, dessa aula, para você clicar e entrar, ok, e fazer parte lá desse grupo. Então eu vou eu mesmo, vou te dar, vou prestar para você, vou te dar o suporte que você merece. Então vai ser muito bacana, né, estar com você nessa jornada, OK? Então, galera, comenta também, comenta, tá? Aqui ah, dê a sua opinião aqui abaixo das aulas. Vai ser muito importante dar dê, dê as estrelinhas também, tá? Que assim vou saber se realmente a minha aula está sendo de grande relevância para você. OK? Para aproveitar aqui, eu vou mostrar mostrar para vocês, tá? É, os tópicos que vamos abordar aqui dentro do treinamento, ok? Para você é, ter mais ou menos aqui uma, uma clareza, ok? A primeira aula que nós, nós vamos ter, vamos falar aqui sobre o WhatsApp Business, ok? A, a aula 2, vamos falar a forma de usar o WhatsApp no teu negócio, ok? O sistema de atendimento usando o WhatsApp, ok? Outro ponto aqui, tá? O sistema de vendas também usando o WhatsApp, ok? Página de capturas de número do WhatsApp, ok? forma de relacionar com seus clientes usando o WhatsApp, técnicas de mensagem inicial, lista de transmissão, contatos do WhatsApp, tá? O que você não deve fazer no WhatsApp, guia para conquistar os seus primeiros clientes. E a última aula aqui, vamos falar da regra 80/20. Beleza? Então, fica com Deus e até a próxima aula. Valeu, gente.